Galera aqui quem fala é o bom começando mais um vídeo, hoje eu vou disponibilizar para você um sistema de organização de pastas que vai ajudar muito a você organizar os seus projetos de bits e vai aumentar a sua produtividade, eu vou disponibilizar para o download, então ó, já deixa o seu like, se inscreva no canal, o link para download dessa organização de arquivos também vai estar na descrição do vídeo junto com o nosso Discord de Beatmakers e a minha lojinha na Gumroad, então dá uma olhada lá. Bom galera, eu sempre fui uma pessoa muito desorganizada, ao longo dos anos procurei vídeos para poder me organizar, até que eu achei um vídeo que eu consegui me organizar muito bem com os meus beats e samples, cara. Então ó, eu tenho uma pasta aqui chamada... Bits, onde ficam meus bits de 2020, 2021, 2022 e 2023. Quando eu abro essas pastas, elas são todas divididas por mês. Então eu tenho meus bits de janeiro, de fevereiro, março, abril, assim por diante. E eu vou estar tá disponibilizando para vocês baixarem aí essas pastas e já colocarem no computador de vocês e já começarem aí a se organizarem. Então ó, o link vai estar tá na descrição não se esqueça de deixar esse like bem maneiro. E bom, galera, a minha organização é muito fácil. É, eu tenho aqui a minha pasta. Eu abri a pasta de março, que é o mês que eu estou gravando esse vídeo. E eu tenho aqui o seguinte. Bits Projects, que eu boto aqui todos os meus projetos do, do mês. Seja beat ou seja Sample. Eu deixo tudo aqui. Aqui que ficam os meus projetos. Seja de FL Studio, de Ableton, qual for a DAW. Eu coloco aqui, cara. E... Também dentro dessa pasta a gente tem os bounce files. Eu coloco aqui todos os meus bounces em MP3, em um Esses aqui são os, meus, são os meus packs, então eu deixei aqui deixei em aqui um Ave já, para eu poder distribuir eles depois. Eu deixo. Tudo que eu vou bouncear, tipo, fiz um beat, dou um bounce nele, eu jogo aqui. Eu já deixo tudo organizado no lugar, caso eu já tenha tudo pronto para poder mandar para algum artista. Isso vai facilitar a minha vida. Eu também tenho uma pasta de catálogo de vendas, que são alguns bits que eu quero botar para venda. Eu já coloco eles aqui, já da melhor forma, é, em stands, é, em MP3, em WAV, com todas as informações dele. Eu já deixo tudo organizadinho. E também eu tenho a pasta aqui stands que quando é um beat que eu gosto muito quando eu preciso mandar para algum artista quando ele pede porque eu faço os beats e mando para os artistas é, quando eles escutam e gostam gravam uma guia em cima eu já tenho a stand dele aqui organizada para mandar e eu nunca mais vou perder esse beat porque quando eu já faço é, um beat eu já faço as stands coloco nessa pasta e tá ali cara você pode até perder o projeto mas você não vai perder as stands é muito importante você fazer o bounce das stands para você não perder projeto nenhum, cara. Às vezes você fez um beat muito irado e um artista fechou contigo e tu perde o projeto, cara. E aí, o que, que acontece? Que que o que, que faz? É difícil. E aqui também eu tenho o Sync Folder, cara, que é muito simples. É uma pastinha que, vamos supor que eu uso um looping, uso um sample de alguém. Eu jogo esse loop aqui dentro da minha Sync Folder, então eu não perco esse sample. Porque às vezes você pode deixar na pasta de download você faz uma limpeza aí de rotina acaba pagando alguma coisa e você perde e aí já ferra o teu projeto então eu tenho essas cinco pastinhas aqui que ajudam a me organizar e eu tenho de todos os meses cara. E é muito bom porque às vezes eu tenho um arquivo e eu tenho um arquivo de áudio por exemplo ó, no bounce filhos aqui de março eu abri fevereiro o bounce filhos de março eu tenho aqui ó, um arquivo, ó, ele está 21 de 1 de 2020, então eu sei que ele vai estar tá na minha pasta lá de 2020, no mês de janeiro. Então é muito fácil, eu vejo aqui pelo arquivo de áudio, esse arquivo está errado aqui, porque deve ter caído aqui de alguma forma. Mas eu consigo ver onde o arquivo está. Então isso me ajuda muito, cara. E se organizar uma das coisas mais importantes aí no mundo da música. Então eu vou estar disponibilizando para vocês, para vocês baixarem e usarem esse templatezinho de arquivos. Que Eu tenho certeza que vai organizar a vida de vocês. Cara, o link para download está na descrição do vídeo, não se esqueça disso. Deixe o seu like, essa foi a dica de hoje e até a próxima.